Não fique de fora, acesse www.terraco.ga para acessar a todos os nossos conteúdos, vários programas, entrevistas, debates, não pode perder! www.terraco.ga, acesse já! Os direitos dos trabalhadores foram conquistados ao longo das gerações. A diária passou de 15 a 16 horas a 8. Conseguimos férias, final de semana, atestado médico, Direitos que hoje muitas pessoas consideram essenciais, mas não existiam no passado. Hoje falamos de direitos trabalhistas. Bem-vindos ao Debate no Terraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindas ao Debate no Terraço. Hoje vamos falar sobre sindicatos, sobre os direitos trabalhistas. E para isso temos a dois representantes de, de associações que lutam para defender esses direitos. E à minha esquerda temos a Marcelo de Brito, ele é presidente de, do SINSGRA, Sindicato de Servidores Públicos de Gravata, em Pernambuco. E à minha direita temos a Tatiana Fradique, que é presidenta da Associação Municipal dos Agentes de Saúde de Gravata. Bom, vamos começar eh, com um minuto para cada convidado e a mesma pergunta. Que são os direitos trabalhistas e por que existem esses direitos eh, especialmente focados aos trabalhadores e às trabalhadoras? Os direitos trabalhistas ele foi formado depois da Revolução Industrial, né, quando houve uma necessidade premente de que fosse organizado a classe trabalhadora depois que houve as grandes indústrias, ou seja, os trabalhos em, em grupo. Então tinha que haver uma organização, pois o pessoal trabalhava... É, 16 horas, 14 horas, chegando até a 20 horas de trabalho E havendo menores também em muitas dessas atividades Então ao decorrer do tempo, os direitos humanos Foi vendo uma necessidade de que houvesse uma regulação Quanto a esses direitos, porque tinha pessoas que trabalhavam muito Tinha pessoas que trabalhavam menos E também por causa das condições que essas pessoas trabalhavam Então surgiu dessa necessidade esse direito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 que quem faz a diferença é o trabalhador. Então, mais uma vez, a gente foca na questão da união. A união faz a força, a conquista veio através deles e para eles. Bom, esses direitos são chamados por algumas pessoas de privilégios, como direito à maternidade, indenização, por demissão, dias de folga. Muitas vezes esses direitos trabalhistas não se respeitam por causa disso. Eu acho que é uma visão, como que é um privilégio em vez de um direito, né? Sendo que não é um privilégio. Quais acham que são os direitos que mais são quebrados no âmbito trabalhista no país? Os direitos mais quebrados, eu acredito seja a questão da, das cargas horárias. A gente vê que em determinados setores isso ainda não está sendo cumprido. Há um abuso de autoridade na questão do cumprimento de uma carga horária, onde a gente pode identificar em várias partes do país a questão da exploração ainda dos trabalhadores. Infelizmente, isso ainda é real e vai levar algum tempo para que a gente consiga desmistificar e se quebrar realmente a questão do abuso ao trabalhador. Outro destaque também quanto à questão dos direitos que não são é, respeitados, é quanto à questão também, a lei do tempo, a questão salarial. né? Tem é, servidores, eu digo aqui na questão do, do direito trabalhista do servidor público, que trabalham em determinada função, a qual outro também exerce aquela mesma função e recebe menos por, é, por aquele trabalho prestado. Então, não temos uma isonomia ou unificação desse, desses salários, pois existem pessoas que ganham por gratificação, ganham é, por comissão, né, e fazendo até trabalho menos do que outros. Então, são direitos que, infelizmente, ainda está sendo, tá sendo uma luta né, do servidor público e os sindicatos eles entram para isso, para unificar esses servidores, mostrar onde são esses desfalques que estão tá ocorrendo e tentar regularizar essa situação. Então, tanto a questão do, do tempo de trabalho, como a Tatiana falou, né, quanto a questão salarial ainda é um desrespeito enorme. Né? Depois de 1940, né, como quando começou a CLT, né, que é o Código de de Trabalhista, é que tivemos um vislumbre de direitos que estão sendo construídos ainda há mais de 60 anos, e nós vemos ainda essas práticas, como por exemplo o trabalho escravo, em alguns estados é, do país que ainda são é, recorrentes, principalmente quando esses trabalhadores estão longe dos órgãos de fiscalização e também quando eles não estão em sindicato. Então essa ocorrência desses fatos de tanto tempo de trabalho desfalcado, quando um salário totalmente defasado, muitas vezes eles se dão, por quê? Um sindicato não tem um sindicato organizado para isso e não tem os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, para tentar coibir esse tipo de prática. Um dos fatores que contribuem muito para que haja esse desrespeito essa falta do cumprimento é a questão dos EPIs. É complicado a gente ver que a maioria dos municípios, das prefeituras e das grandes indústrias também não conseguem cumprir com isso. A questão do EPI, equipamento de proteção individual e coletivo. Então, por por falta desses equipamentos, a gente consegue detectar vários acidentes de trabalho. Isso de várias complexidades, onde leva realmente a vida dos trabalhadores a risco ou até a morte. Mas é para isso que o sindicato vem reforçando e batendo em cima da questão do cumprimento desses deveres. Bom, os trabalhadores encontram no sindicato uma tribuna de expressão é, que não seria possível de outra forma. Porém, ainda existem pessoas que não sabem como funciona o sindicato. Você falou agora que o sindicato vai atrás para, para conseguir esses direitos. Hum, mas antes do intervalo, pedia umas palavras sobre a importância de participar num sindicato. É, o que acontece se, se a gente deixar, como, tá, como está deixando nas últimas décadas, de participar ativamente nos sindicatos? É, uma das importâncias quanto à afiliação ao sindicato é a questão do trabalho em conjunto. É, se o trabalhador, por exemplo, como iniciou várias greves no setor privado, nós tiramos, por exemplo, do ABC Paulista... É que o trabalhador, ele, como indivíduo, ele sofria mais retaliação, né? Ele era, mais, ele era perseguido, ele era expulso, né? Do trabalho. Mas ele, em coletividade, quando havia a, as greves, ele se saísse em massa, aquela classe operária, então haveria um prejuízo para a própria empresa, porque estava uma mão de obra ali que estava sendo, é, que estava qualificada. Então sair em massa todo aquele grupo, haveria um prejuízo também para. É, para a empresa, então quando eles se juntavam né, Para fazer esse, Essas greves, por exemplo né, E para se filiar Ao sindicato, já era com esse intuito De que se fosse para sair Sairia todo mundo, como a empresa não poderia sair, Tirar todos Então ela tinha que ceder Alguns direitos trabalhistas né? Infelizmente o, A CLT ainda não coloca bem claro Alguns direitos E não coloca também algumas penalidades para que a empresa é, seja obrigada a, a cumprir. Então, o trabalhador ele fica preso pelo fato de temer né, é, expor o seu problema, né, com medo de uma retaliação, e o sindicato entraria com, com, com essa, vamos dizer, essa bucha de canhão, né, aquele que pega o problema e, como representante daqueles, daqueles trabalhadores, ir em frente e passar para frente toda essa dificuldade, e tentando sanar da melhor forma possível. Então, o sindicato, como uma classe associativa, tem essa atribuição especial, o trabalho em conjunto. A importância da luta sindical, ela fica bem clara, quando há alguns movimentos no município, nas cidades grandes, onde a gente vê a junção dos funcionários que vêm sendo perseguidos, que vêm sendo humilhados, e um só, infelizmente, tem um ditado popular, que é bem simples e de fácil... Faça a concepção é que um palito é fácil de se quebrar, agora uma caixa de palito é mais difícil. Então o papel do sindicato é justamente isso, fortalecer o trabalhador com a união de todos para que possa ter a conquista do seu direito, porque o direito já existe. Agora fazer com que ele se concretize é a dificuldade. A gente sabe que um setor fechado, não tem dois, três funcionários, para a questão de gestores, de grandes empresas, é fácil de você conseguir contornar. Mas quando o sindicato está à frente, até o próprio nome sindicato já traz uma soma bem maior. Então é isso que a gente tenta mostrar. Como nós estamos aqui passando por um momento de greve, uma coisa inédita aqui em Gravatá, nós conseguimos mostrar que a união de três categorias, de três duas associações e um sindicato, fez total diferença nesse momento. Porque isso mostrou que fortaleceu o trabalhador, que não estava sendo individualizado e sim sindicalizado, e conseguimos, no decorrer do tempo, agregar várias pessoas que se sentiram fortalecidas e protegidas pelo sindicato porque viram que seria muito difícil sofrer retaliações, sofrer perseguições. Então isso mostrou para o nosso município que tem uma cultura, não só o município de Gravatá, mas todo o Brasil, que ainda tem uma cultura de se intimidar pelas grandes empresas, pelos grandes gestores. Então isso ficou claro para nós que a União faz a diferença. Então o trabalhador sentiu que o sindicato, estando à frente, as vitórias são maiores. Bom, vamos falar sobre, um pouquinho mais sobre a greve de gravata, onde estamos, que estava falando Tatiana agora. É, mas antes vamos dar uma introdução com a nossa TV do Terraça. Vamos lá. Funcionários ligados ao Sindisgra, Simprog, Amasseg e Amax voltaram a se reunir na manhã desta segunda-feira para deliberar o andamento das reivindicações feitas pelas categorias ao Poder Executivo Municipal. Neste momento, os servidores públicos municipais de Gravatá estão fazendo uma mobilização na cidade. A categoria reivindica alguns pontos que não estariam sendo cumpridos pelo poder municipal. São várias reivindicações, entre elas reajuste dos servidores, elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração e também concurso público. Os funcionários cobram pontualidade no pagamento dos salários, que segundo eles, sofrem atraso por parte da unidade gestora. O motivo foi um calendário que está se faltando, que por, por esse motivo é, estamos recebendo em dias alternados, passando até do quinto dia útil, que foi a promessa dele, de que no máximo seria esse quinto dia útil, pois esse quinto dia útil ele deve ser é, exceção e não regra, mas o que vem acontecendo no município é que vem se repetindo sobre esse, esse quinto dia útil, ultrapassando ele, inclusive, como foi essa semana. A reunião de hoje foi deliberada na sexta-feira, pelo não cumprimento do que o prefeito tinha dito que sairia o pagamento na tarde da mesma sexta. Hoje pela manhã, às 8 horas, nós sabemos que o pagamento saiu, mas tinha ficado acordado que essa reunião iria acontecer com ou sem o pagamento, porque algumas categorias receberam, mas os inativos e outras pessoas não. E como nós trabalhamos em forma de sindicato e associação e de uma forma ampla no município, Tínhamos tomado a decisão que só retornaríamos ao trabalho se todos os profissionais ativos ou inativos recebessem. Hum, só o prefeito, tendo, dando um só prefeito, tentando prejuízo a todos nós gravataentes. isso não pode continuar acontecendo. A maioria dos servidores do públicos de gravata efetivos são assalariados, enquanto os secretários do prefeito ganham 8 mil reais só para visitar a prefeitura. Bruno Martiniano está sem partido. Ele é acusado, entre outras irregularidades, de superfaturamento no contrato do recolhimento do lixo da cidade, fraude em processos licitatórios, corrupção e mau uso do dinheiro público. A assessoria de imprensa da prefeitura disse que o prefeito ainda não foi notificado sobre o afastamento. E os funcionários que estavam acampados no prédio da prefeitura foram colocados para fora por força de uma liminar. Os funcionários estavam em greve por causa do descumprimento de acordos salariais por parte do prefeito. É um ato pacífico organizado por sindicatos, por trabalhadores. Vamos continuar em luta. O movimento apoia a luta dos trabalhadores e estamos juntos. Entre vales, bem alto da serra. O que ergue cidade altaneira, linda flor, ex-orgulho da terra, dessa imensa nação brasileira. Sobre o um Cristo de braços abertos, se desdobra no manto de luz, este céu que parece tão perto, do caminho que a Deus nos conduz. Vamos lá! Gravata, tu -tá, és gentil, por teus filhos serás sempre amada. Rica joia do nosso Brasil, terno, bênção, cidade encantada. Gravata, -tá, tu és gentil. Bom, vimos na TV do Terraço um resumo muito reduzido da greve dos funcionários públicos de Gravatá. Mas bom, vocês dois tiveram um papel eh, fundamental nessa, nessa greve. É bom que vocês estejam aqui para, para, para mostrar um pouquinho, para explicar como foi o cronograma, os objetivos da greve. Eh, como foi a greve? Por que chegamos a um ponto no qual um sindicato chama os trabalhadores e trabalhadoras a 50 dias de greve eh, continuada e o que se pretende conseguir com isto. Quando, quando se faz a pergunta, né, por que a greve, né, eu também retorno com uma, que é o que é a greve, né? A greve não é só o instrumento para se conseguir direito. A greve, ela é uma manifestação de uma problemática que está havendo entre gestão pública, o poder executivo, e os servidores públicos, né? Então, se direitos não estão sendo respeitados no âmbito da gestão pública, né, da administração, então esses servidores, eles param. O serviço. Aqui eu estou especificando mais a questão da greve no serviço público Que foi a que houve aqui os 50 dias Então paramos, por quê? Para mostrar a importância né, do servidor público para o município De que a falta que ele faz De que direitos como, por exemplo, um FGTS nós não temos como servidor público Um seguro desemprego nós não temos Um aviso prévio também nós não temos Então... O direito que nós temos como servidor é ganhar o um salário, ter a instabilidade, ser estável, no caso, né? não sair do serviço público se não for por justa causa, e uma aposentadoria no final. Diferente do setor público, que se você passa 30 anos trabalhando, no final você vai puxar um FGTS numa, numa, numa é, quantidade razoável. Se você sai daquele serviço, você ainda tem o seguro-desemprego. No nosso caso, não. A gente só tem um salário é, para receber durante 30 anos e depois se aposentar Então temos que fazer o que? Já como não ganhamos o FGTS, já como não temos aviso prévio e outros direitos Nós temos que agregar isso aí dentro dos do nossos, do nossos salários Então é a única coisa que nós podemos fazer Eu estou há 14 anos no serviço público aqui de Gravatar Se eu sair e for para outro local, eu saio da mesma forma que eu entrei, sem nada então, temos que ter um projeto de valorização do salário, para que, como eu não ganho esses direitos posteriores à minha saída, eu tenho que ganhar durante a minha estada do trabalho. Então, tivemos que parar para que é, 90% dos servidores públicos do município que são assalariados pudesse ter uma valorização dos seus salários mínimos. Para que o sindicato chegue ao passo de dar... E de defragar uma greve, vários passos têm que ser cumpridos. Nós tivemos em torno de 15 a 17 reuniões para tentar traçar, tentar negociar com o gestor a questão da pauta de reivindicação do sindicato Nós tivemos mais, temos mais de 20 atas onde a gente tentou negociar por várias e várias vezes. Nós entendemos a situação financeira do município, a questão da crise nacional, mas o que nós não podemos fugir nesse momento é da situação do servidor municipal. Então, devido a várias insistências e as várias lutas que nós travamos com a gestão, o último passo foi a deflagração da greve. A gente entende que é difícil para a população, mas infelizmente para conquistar o direito do trabalhador e respaldar a própria população do direito que ele tem, neste momento era de fazer greve, realmente. Tivemos que travar 50 dias de greve. Nesses 50 dias de greve, nós exaustivamente tentamos negociar com a gestão do município eles não nos respondiam, simplesmente ignoravam. Nós fizemos várias manifestações populares, nós tínhamos a população ao nosso favor, nós estávamos à frente da prefeitura, eu acredito que em dois dias de greve nós tomamos posse da prefeitura, passamos 24 horas, onde o governo não teve tempo para negociar com os sindicalizados, mas teve tempo para entrar com ação de reinteração de posse. Então o interesse realmente da gestão não é resolver o problema dos trabalhadores, e sim... Blindar da situação que o município vinha passando Mas mesmo diante de toda a dificuldade Os servidores municipais Acredito que hoje sirva de exemplo Para vários municípios pequenos do interior de Pernambuco e de várias outras cidades também. Nós existimos 50 dias de greve frente à prefeitura. Como eu já havia falado, a população nos apoiou de que forma? Nós recebemos doação de alimento, nós recebemos as portas abertas para as necessidades fisiológicas, porque até isso a prefeitura tentou sanar da gente. Não tínhamos água, a população trazia água, trazia refrigerante. Então a população gravataense sentiu que o momento era adequado para aquilo, porque a maioria da população gravataense também é servidor ou é filho de servidor, ou é esposa de servidor. Então, isso comoveu toda a cidade e fez com que a gente também conseguisse resistir a esse tempo todo. Não foi fácil, tivemos várias atribulações mas a gente conseguiu passar. E neste momento, nós, nós nos encontramos numa suspensão da greve. Como não tínhamos noção que iria chegar a uma amplitude tão grande de uma intervenção no nosso município, nós não esperávamos por isso, nós também não almejávamos isso, a nossa única luta era pelos nossos direitos. Nós temos uma pauta de 15 itens, que foi entregue em março de 2014. E desses 15 itens, com a gestão anterior, não conseguimos fechar nada. Então, são mais de um ano, o sindicato e as associações pelejando por 15 itens, e nem todos são questão financeira, como eu tinha falado, que a gente entende das dificuldades financeiras. Mas tinha coisa que era questão básica do trabalhador, como eu já havia falado, a questão de EPI a questão do perfil psicográfico e várias pessoas precisam se aposentar e precisa desse laudo e o município não quer oferecer e é de obrigação do município. Então são pontos que a prefeitura, se tivesse a sensibilidade de olhar o trabalhador no seu âmbito geral, teria realizado sem trazer ônus para a prefeitura, porque isso não implicaria necessariamente em dinheiro. Então, como houve essa comoção dos servidores da população, neste momento nós entendemos, devido à intervenção, que o melhor passo para o servidor municipal era fazer uma suspensão, isso foi traçado em uma audiência com as partes, o juiz, a prefeitura e o sindicato, onde chegamos a acordo de dar uma trégua de 30 dias para que o atual gestor, o interventor, tomasse realmente ciência de como está o município, para que possamos voltar a negociar. Mas isso não quer dizer que nós estamos satisfeitos com o que está acontecendo no município, de forma alguma, apenas estamos dando o direito a esse novo gestor, de sentar e conversar conosco de igual para igual, porque como ele não tinha conhecimento de como está as finanças de como está os hospitais, de como está as repartições, então chegamos à conclusão, conclusão, o nosso jurídico, o jurídico da prefeitura, que 30 dias é o suficiente, para que a gente possa traçar os novos passos dos servidores municipais de Gravatá e da própria prefeitura, porque realmente a intervenção é um evento novo onde nós não estávamos preparados para isso então temos que ter esse prazo para votar, articular mas é bem claro, tanto para a Prefeitura quanto para os sindicalizados, que tivemos em torno de 300 a 400 pessoas durante 50 dias à frente da Prefeitura, lutando pelos seus direitos, que a qualquer momento essa greve volta. Basta com que não seja cumprida as nossas reivindicações. Infelizmente, chegamos à conclusão do programa, mas antes vamos ter um minuto para vocês, vocês eh, dar uma conclusão. Como instrumento de luta dos servidores públicos, nós temos a, a greve. né Então, Infelizmente se cabeça ao judiciário, né, a justiça, alguns itens nossos Nós já tínhamos feito, como já fizemos inclusive é, com alguns itens é, da nossa pauta de reivindicação Mas tem é, é, fatos, tem alguns direitos que ele tem que ser conquistado Ele não é só chegar no judiciário, abrir inquérito, não, ele tem que ser conquistado Então qual é o instrumento que o servidor público tem? O instrumento que o servidor público tem é a greve, hein? É parar as atividades, é mostrar a importância do serviço Um, porque nossa luta também não é só salarial Nossa luta também é para uma melhora na prestação dos serviços Porque é, isso aí torna-nos é, melhores como servidores Isso torna o serviço público melhor E toda essa engrenagem trabalhista e econômica do município, ela funciona Então, a importância do serviço público, a importância do servidor Ela se mostra mais nesse momento de greve, que é o nosso instrumento de luta com todo esse movimento brevista no município O que nós conseguimos mostrar através dos servidores municipais É que realmente o que faz a diferença é a união Então conseguimos passar 50 dias com todas as atribulações Com todas as dificuldades, mas permanecemos unidos E cada dia fortalecia mais Então eu acho que o momento é de reflexão do trabalhador Para que ele veja e para que ele sinta Parte integrante desse movimento e dessa união Há uma frase interessante que diz o seguinte, que o sindicato só não faz nada, o sindicato unido ele é tudo. Então nós não podemos visualizar apenas o meu serviço e sim o serviço do colega, o serviço de um todo. E a população também está sentindo isso, porque foi efetivamente resultado para os grevistas, mas para a população em si. Então a importância do sindicato não é apenas para o sindicalizado e sim para toda a municipalidade, porque reflete neles também. Porque o nosso serviço parado, isso complica para eles. E o nosso serviço de qualidade, isso também resulta para eles. Então nós não trabalhamos nem pleiteamos só os servidores, e sim a população no geral. Bom, chegamos ao final. Eu escolhi uma frase para resumir o que o que eu acho que significa participar do sindicato, mas praticamente vocês dois, você falou de conquista, você falou de união, e a frase era, a união de todos pelo mesmo propósito gera acontecimentos positivos para grandes conquistas. Obrigado a, aos dois por terem vindo e obrigado a você por ter assistido até o final. Pode nos seguir na página terraco.ga, é terraco porque não tem cedilha se, se para o terraço nos endereços. terraco.ga leva você no nosso canal de Youtube, daqui a pouco vão estar todos os programas em podcast. Obrigado e até, até mais.